Paz Deus, irmãos, eu quero em nome da minha família aqui agradecer a cada um dos nossos irmãos que se inscreverem em nosso canal, que de uma forma carinhosa tem compartilhado nossos hinos, tem deixado o seu comentário em nome da minha família, do fundo do meu coração, quero agradecer a cada um de vocês. Estou aqui na minha casa em Iturama hoje e peguei meu violão e quando comecei a dedilhar me lembrei de algumas obras que o Senhor fez no passado por sua grande misericórdia me lembrei de um companheiro meu que era da cidade de São Paulo, capital e que por algum tempo residiu aqui em Iturama e me lembrei das orações de quantas obras Deus tem operado através das canções, das visitas selos da promessa quantos jovens Deus libertou das garras do adversário através das orações e das canções então sei que esse companheiro meu está morando hoje numa cidade chamada Paracuru, no estado do Ceará. Irmão Wilson, a você e a tua família, eu canto esse hino e dedico a vocês do fundo do meu coração. estou que ele faz Da cidade, um giro da tua comum te chamará para conversar em tua localidade em quatro. E que perturba o meu sono, eu precisava te falar. Sinto tua força a me tomar, a tua glória me envolver. Mas ao sair da tua presença, uma tristeza vem me acompanhar. Mas hoje eu te agradeço até. Vem saber o que se passa Confuso já If it